olá e tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus E hoje eu quero falar sobre qual é o nome da trindade Primeiro, o que é trindade? Trindade é o nome que a gente dá para um Deus, que é três Quem são esses três? Parte de um Deus só O Pai, o Filho e o Espírito Santo Na Bíblia e na nossa vida de cristão a gente já sabe, a gente já conhece O fato de que o Espírito Santo, Jesus e Deus são o mesmo Deus São parte de um só o mesmo Deus que é três. Assim como nós somos uma pessoa só, mas temos alma, corpo e espírito. Deus que é Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus e Deus é Deus. Mas nós temos nomes dentro dessa trindade. E para explicar isso melhor, eu quero usar como base o versículo lá das saudações finais de Paulo para a igreja de Corinto, lá em 2 Coríntios 13, 14. 2 Coríntios 13, 14. Onde ele finaliza a carta dizendo assim. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Essa versão, ela é a mais renovada. Né? Essa que eu li na verdade é a nova versão transformadora. Mas é, em outras versões você tem que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, como é uma consolação, é, sejam com todos vós. Às vezes altera a ordem, mas o importante é... Ele deixou muito claro o nome de cada parte dessa trindade. E esse nome também é o seu nome e também tem a ver com a sua vida. Por que, que eu posso dizer isso? Porque o amor de Deus, o Pai. Pai é amor, Deus é amor. A palavra de Deus mesmo fala, Deus é amor. Então, o amor de Deus, Deus é amor, você é amor. O que Deus faz, o que Deus pensa, o que Deus planeja é em amor. Ele não tem amor. Ele é amor. Ele chama amor. Ele tem a identidade de amor. Então, quando nós temos relacionamento com esse Deus que é amor, nossa vida tem que ter mais amor. Não tô falando all you need is love, tipo os Beatles. A verdade eu gosto bastante. Eu tô falando do fato de que não tem como você viver e relacionar com Deus, com aquele coração amargurado, que não perdoa, que não que só vê coisas ruins, que olha pros outros e só consegue ver defeito. Geralmente, quando você começa a buscar um relacionamento mais com o pai, você começa a sentir mais amor e empatia pras pessoas. E isso é automático. Você não precisa fazer um treinamento pra isso. Você não precisa assistir Big Brother pra ver como é que eles militam pra aprender a militar igual, pra poder fingir que tem empatia. Não é assim. Você simplesmente olha pra pessoa e se você vê, ah, ele é alcoólatra, mas fala, ah, esse cara só bebe, só fica no boteco, você já pensa assim, nossa, mas o pai dele também era e ele não tem dinheiro pra isso, a vida dele é assim, de repente você começa a entender o porquê que ele tá daquele jeito e amar a vida dele, independente do que ele faz, porque é isso que Deus faz conosco, ele nos ama, independente do que a gente faça, por isso que ele ama o pecador, mas não ama o pecado, o pai, ele te ama, independente do que você faz, independente do que você fizer, porque ele ama você, então, ele não concorda com as suas atitudes ruins, com as nossas, tá, galera? Nossas. Ele não está de acordo com o seu pecado, mas ele está de acordo com o filho dele amado. Ele te ama. O pai é amor e você é amor. E você tem que passar esse amor para as pessoas. Não existe um pastor, um líder, um crente que seja tenha um bom testemunho, que não seja amoroso. Pelo contrário, crentes sem amor não refletem o Pai, não tem relacionamento com o Pai. E por causa disso, são maus testemunhos e as outras pessoas pegam maus de crente. Eu não preciso nem te falar com certeza que você conhece isso na sua vida. Então, Deus é amor. Esse é o nome do Pai. O nome de Deus é amor. Amém? E Jesus, a graça. Que é a graça do Senhor Jesus. Em outros lugares também aparece que Jesus Cristo é a graça. Que a graça é Cristo, que o trono da graça, esse trono é o trono de Cristo, falando de Apocalipse. Então, se o trono de Cristo é o trono da graça Jesus é a graça, a graça do é Senhor Jesus Cristo, Jesus é a graça. E faz todo sentido, porque graça é o favor imerecido, é o que você recebe sem merecer. O Pai, que é amor, resolveu te presentear sem que você merecesse. Jesus fala que tudo que ele fez, tudo que ele pensa, tudo que ele é, tudo que ele respira, é da vontade de do Pai, então o que Jesus fez foi porque Deus mandou, Deus desejou, Deus quis. Então a graça só existe porque o amor quis. A graça é enviada do amor, porque sem amor você jamais vai dar algo, algo para alguém sem a pessoa merecer. Sem amor você espera que a pessoa mereça e ainda assim você vai julgar os atos da pessoa. Você sabe muito bem é o que eu estou dizendo. Então Jesus, ele é a graça. Você não precisa merecer. Ele simplesmente veio e se entregou por você. Tanto que muitas vezes as pessoas nem sabem quem é Jesus é. E mesmo assim, Jesus morreu para essa pessoa. Muitas vezes você nunca fez nada. Mas se você falar em nome de Jesus, algo maravilhoso acontece. Você fala, meu Deus, só o nome dele tem poder. Porque o nome dele é graça. E a graça você não merece, mas é favor. Favor é bênção. Favor é, é glória. Favor é poder. Então, é tudo de bom que você não merece. Que é a estatura do varão perfeito. Jesus é a graça. A graça, ela vem do amor, porque o amor enviou. O amor enviou a graça. E você e eu e nós somos filhos da graça. Porque Jesus é. E a palavra de Deus fala que nós somos coerdeiros com Cristo. Tudo que ele é herdeiro, agora nós também somos. Tudo que ele conquistou na cruz, agora, através dele, nós também conquistamos. E olha só, a gente não merecia, porque quem conquistou foi ele. Mas isso é graça. Favor e merecido. Então, o nome de Deus, Pai, é amor. O nome de Deus, Filho, Jesus Cristo, é graça. E o Espírito Santo é comunhão. Algumas versões falam comunhão e é consolação. É, a comunhão é o ato de estar unidos, juntos, em unidade. É mais do que um ajuntamento de pessoas. É simplesmente quando você une e faz sentido. É diferente... Olha só, para você entender, um ajuntamento de pessoas, uma união seria quando você coloca várias laranjas dentro de um saco, ok? Elas são unidas dentro daquele saco. A comunhão é o suco da laranja, você não consegue separar a laranja dali, não tem goma, não tem bagaço, não tem semente, é tudo uma coisa só. Isso é a comunhão que o Espírito Santo faz, e é isso que a igreja tem que ser, é isso que a igreja tem que fazer, é isso que o cristão tem que ter. A sua comunhão com o outro, ela é pautada na, no poder e na presença do Espírito Santo. Tanto que os frutos do Espírito Santo são justamente... Eu estou falando de Coríntios, de Gálatas. Os frutos do Espírito Santo são para trazer possibilidade de você abençoar a igreja. Abençoar as pessoas e lidar com elas de maneira melhor. Porque olha só, os dons do Espírito, de você profetizar, é, curar fazer milagres, é, explicar a palavra, apaziguar as coisas. Esses dons do Espírito são para servir a igreja, comunhão. Os frutos do Espírito, benevolência, domínio próprio, bondade, paz, alegria, são para você ter uma boa convivência, ser uma pessoa melhor. Então, na verdade, o Espírito Santo ele tem como intuito que você se relacione com as pessoas. E se relacione em amor, porque o Espírito Santo também é Deus. E isso só é possível através da graça, porque senão volta a questão do julgamento, da lei, da justiça própria, de você julgar o outro, porque quando você julga, você não vai conseguir ser um com ele. O suco de laranja não vai ser um só com o suco de acerola, e vai ficar falando mal da acerola. <risos> então, quando, o que Jesus faz na nossa vida é permitir que esse véu seja rasgado e nós possamos entrar nessa trindade, porque ela está dentro de nós. Na Santa Ceia, quando você come do pão e bebe do vinho, você está celebrando o fato de que o Deus que é amor, através da graça, te colocou na comunhão dos santos e dos justos. E agora você é um com esse Deus. Porque se Jesus é um com Deus, e você, através do Espírito Santo, é um com Cristo, agora você é um com o próprio Deus. Então esse é o nome da trindade. Deus Pai é amor, Jesus é a graça, e o Espírito Santo é a comunhão. E o seu nome? é amor, graça e comunhão e é por causa disso que você pode e deve entender que essa identidade é sua e com essa identidade de alguém que ama sem ter merecido nenhuma graça nem favor mas recebendo ela você pode ter relacionamento com as pessoas e levar mais desse amor para elas porque é isso que faz diferença o mandamento de Cristo para nós é ir de pregar o evangelho a toda criatura fazendo discípulos Discípulo é gente que você vai relacionar Não é gente que você vai orar por ela Amém, glória, Deus, aleluia e nunca mais vai ver na vida Discípulo é quem você vai conversar com a pessoa Você vai conhecer, você vai fazer amizade Você vai ser um com a pessoa Você vai ter comunhão Você vai se relacionar com ela E a outra versão quando fala consolação É o consolo, é o descanso É o sentimento de que tá tudo bem É o abraço Deus quer te abraçar através do Espírito Santo Então é isso, nome da trindade Amor, graça, comunhão Seu nome Amor, graça e comunhão, seu Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, você é cheio dele. Amém? Que o Senhor te favoreça.